Professora, no caso da prestação de direção municipal, precisa levar o que para o cartório? As peças que foram geradas pelo SPCA? Não, não precisa levar mais nada para o cartório. Tudo agora é apenas pelo SPCA. Tudo digitalizado, não há mais nada, nada físico, nem para municipal, estadual muito menos e nacional menos ainda. Mas a dúvida aqui são aqueles diretórios municipais.